Vamos ver aqui um vídeo rapidinho sobre o comentário é, Eu já usei bastante aqui o comentário, comentário de uma linha Também temos aqui o comentário de mais de uma, de mais de uma linha Sendo que esse comentário daqui ele não precisa ser assim Tá? Isso aqui é uma coisa que o NetBeans faz Que na verdade ele até ajuda melhor a você Estar tá vendo o comentário Mas o comentário de mais uma linha pode ser apenas assim é, Barra asterisco E asterisco barra E a gente tem mais um comentário No caso aqui, quando tem aqui uma função Nome da função A gente vai ver a função lá na frente e tudo mais tá direitinho, que ela faz, tudo certinho E eu tenho esse outro comentário que é o barra dois asterisco Isso daqui é para fazer documentação documentação tá? Você vê que ele já pegou aqui os parâmetros e o, e o retorno, que, é que eu tenho Vamos ver isso também mais para frente é... Mas na verdade isso aqui é um, um padrão, tá esse comentário não é um tipo de comentário especial isso aqui é o um comentário de barra asterisco mesmo tá? isso aqui aí você abre com dois asterisco e você está avisando que esse cara aqui está documentando o que está logo embaixo então você pode usar esses tipos de comentários para comentar seu código só uma coisa que eu quero falar com vocês é o, o comentário, é o que, que a gente vai comentar o comentário é para você explicar alguma coisa tá? Ou colocar um código que você não quer mais rodar E você comenta ele para ele parar de rodar Não faça isso Eu ensinei Git para você exatamente por isso Com Git você consegue voltar o que você estava antes tá. é... O comentário serve para você explicar para que serve uma variável Eu Também não faça isso A... O próprio nome da variável tem que explicar o que, que a variável é. E o comentário serve para você falar o que aquele código está fazendo. Também não faça isso, porque o código tem que se explicar sozinho. Basicamente, o que eu quero dizer é que o comentário, tirando raras exceções, é a derrota do bom código. É, o bom código é aquele código que ele sozinho não consegue se explicar. O comentário é a nota de rodapé, é a nota do editor. Quando o código está bom, eu não preciso ficar explicando ele, ele por si só se explica. E isso é o que nós temos que tentar almejar, um código que por si só se explica. É... Vou trabalhar isso com vocês ao longo de todo o curso, isso é uma coisa que eu ao meio de todos os meus alunos, é essa procura pelo bom código. E nós precisamos também ensinar um comentário, porque algumas vezes o comentário é necessário, nem seja para documentar, para explicar o que eu tenho, para explicar todas as funções disponíveis ou o que for. Às vezes é, uma, é necessário uma nota de introdução ou algo do tipo para você conseguir ler a, a boa parte do código sozinho.